Ok, portanto Tavern Brawl desta semana, um, como é que funciona? tens um deck de rogue e o deck de rogue tem spells todos ou calhas. Uh, e sempre jogas um spell, faças chama um Minion, que custa o mesmo que o spell. Viva RNG. E vivo. Yeah, Viva o RN Jesus. Logo aqui um bom spell ninguém é mau. Ah pera, ok, espécie. Já sei o que é que é. Tá bem. Os meus já foram todos. Ei! Eu tenho... Eu, tenho... eu tenho o shatter do mage, put. Eu, se eu alguma vez vou, vou, dar... vou congelar alguma merda, não vou congelar nunca nada. Olha, tens uma cena para congelar. Podes mudar a mim, se quiseres. Eu tenho tipo a ouvir o Walter, meu. Estás a usar? Shut the hell up! Basicamente, Começar o jogo em força. Ok. <risos> Começo bem, uh... começa bastante bem o jogo. Nem eu, eu aqui para cá estou na dúvida do que é que seria melhor fazer, Portanto não sabendo a tua mão. Será que estatisticamente era melhor eu deixar esta viva a um e, e ter três criaturas? Ou seja, era melhor eu matar a 2-2 e, e ficar com a outra... Que esta é mesmo? Ah, e ficar com a, com a outra full HP. Mas realmente não... Nem sei. Ah, aqui é um torno um bocadinho lento, mas... pode fazer dois spells. Ah! É put, esse spell é muito Tinha forte. Uma Tinha uma cena para congelar o É, é, é. Uh, ok, vamos fazer isto. Que é para eu ter quatro de ataque no próximo turno também. Depois nice. vai ser interessante quando vires. Depois vires o vídeo se, sobre a minha perspectiva. Vai ser interessante veres tipo as decisões que eu estava a fazer, estás a ver? <risos> Este se calhar foi retardado é, da minha parte, né? Devia ter atacado a merda da um primeiro. É, <risos> Pro <risos> place, David Simões, pessoal, ranking se <risos> Ah, cabrão. Deu por cima, agora morre. Oh! Oh! Ah! Então, o Lord Walkert Show... Isto copia, copia secret. Se eu agora jogasse um secret, tu ganhavas uma cópia, não? Copia todos os spells. Assim, então, mas assim ficas a saber o que, qual é que é o secret. Exatamente. Interessante. O Lord Walkert Show aqui é super forte neste Ave de meu. Ah, ok. É assim que quiser, é, estás-te a rir, também estás na merda, por não me com merda. É que estás na merda igual a mim. Tal! Mão cheia! Mamai! Mamai agora. Pô, eu Não, se a draw é fixe, se encher o bordo. Ok. <risos> Bom Minion, tu ganhaste. <risos> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Ah, eu acho que tinha ido ao Under City Husker. Só porque, só porque não ganhava uma carta. Ah, não. E é mesmo, é mesmo útil, de cada jogador saca o um Minion da mão, pau. Yeah. Ok, então vá, tens 8 cartas, né? 3-9 <risos> é Vou fazer isto, fazer isto... É que essa merda se foda... Ganha, ganha lá essa merda Tá-se bem, não há, não há stress <risos> Outra, outro spell útil estás a ver? Bem, agora tenho, não posso esquecer oh! É, é man Isso, esse spell é bom Queres ver? Agora Ai ai Que é que aí vai? Ok, ok, não é problema. Ok, não é problema. Okay. So, uh, ui. Uh, fazer isso. Oi, oi, <risos> oh, ok Bora lá Estás fodido, estás fodido Ah isso está a ganhar a vida Estava-me a esquecer desse fato crucial <risos> Zebra, não quero que fiques chateado comigo, tá bem? Pronto Mas mas tem Mas eu não, eu não quero que fiques chateado comigo tá bem? Oh meu Deus Portanto, vamos matar isto essa merda faz? Vamos matar isto. Uh oh, retard alert! Ah. Retard alert class! Come on you, you're gonna have to sit in the dunce chair. Que não... Não... Que Porque jogo bem, put. E não rep. <risos> Hahaha! Put é a tua chance, é a tua chance de eu ser PUNISHED Ok, every, every, every is awesome, ok, já foi, já, foi, já, foi, já foi É que eu não dei mesmo, eu tava pué Ok, tenho que limpar aquelas criaturas dele e tal hum, vamos ver. É, puto. não acredito que vou perder por causa dessa merda, foda-se I gosto de Ok, okay agora, agora não tinha Lethal, agora tenho a certeza <laughs> Estás a ver se há algum charger então um então então eu acho que para aí com a que está quatro é, é é o mais comum ah olha se também é bom ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Agora puma para o blest nos corpos. É para, para o blest não, mas, mas. Fireball sim. sim. Vamos ver. Se há algum shards. Nope. pá. Ok. Put... Boa sorte, boa sorte mate <risos> Ai não acredito, tens lethal Peraí. aí tens quanto? Tens 10, tens 16, ok Mais um do Irupal, tens 17, ok Preciso fazer um dano à minha cara Não, já tá Ah, não <risos> Punished <risos> Punished Estás a ver, puto, é assim que eu estou a subir de rank é fazer estas pro plays. Well plays. <risos> <risos> <risos> <risos>